E hoje eu vim atualizar você sobre o meu cabelo. Para quem se perdeu no meio do caminho, eu doei meu cabelo. Eu vou deixar o card aqui em cima com o vídeo em que eu mostro todo o processo. Eu doei meu cabelo pro cabelaço. As redes sociais deles vão estar aqui embaixo para vocês acompanharem e apoiarem a causa. E eles doam peruquinhas pra criancinhas com câncer. para menininhas que passaram por quimioterapia e acabaram perdendo o cabelo. E eu estava muito afim de participar então eu fui e doei sem pensar e vamos. que se eu fosse pensar que... Ai, ah, vou ficar com cabelo curtinho, eu não gosto de cabelo curtinho, não sei o que, eu não ia fazer. Só que eu cheguei lá e eu tava tão envolvida com a coisa e tão afim que o corte não foi doloroso, não foi penoso pra mim. E eu tô me acostumando super bem com o cabelo muito curtinho. Eu era acostumada com aquele baita cabelão. E querendo ou não, aquele cabelo gigantesco... Faz com que a gente tenha muito mais facilidade de se esconder das coisas. Porque, ah, tá, tu tá envergonhado, joga o cabelo na cara ali e vai, entendeu? Tipo, tá tudo certo. Ou tá, o decote, tá te, meu decote tava me incomodando, eu botava o cabelo em cima. Agora não tem mais, eu tenho que ter cara, ter peito pra encarar, porque eu não tenho mais onde me esconder. Isso é bom, porque me torna mais segura na marra. E. É ruim porque às vezes eu quero prender e eu não consigo. Mas eu tô no processo de adaptação, eu tô amando meu cabelo curtinho porque eu gasto muito menos tempo arrumando, eu gasto muito menos tempo lavando, muito menos água, muito menos produtos, muito menos secador, porque ele seca muito mais rápido, que é muito menos cabelo pra secar. E assim, não vou dizer que eu não sinto saudade do meu cabelo comprido. Às vezes, pra algumas coisas eu sinto, como pra fazer rabo de cavalo, pra fazer um coque, pra fazer uma trança. Agora, no dia a dia, nessa coisa de, ai, porque, ai, meu cabelo, de tipo, passar a mão... Não, eu tô, tô adorando fazer isso aqui, ó, de pegar na pontinha e poder puxar. Eu tô adorando fazer isso, de ficar, tipo, mexendo e puxando. Tem dias que eu acordo e ele tá mais bagunçado e eu deixo bagunçado. Tem dias que eu acordo e ele tá mais estruturadinho, mais direitinho e eu deixo. Eu tô jogando ele pros dois lados agora, que antes eu não jogava, eu não conseguia, porque ele não, se, não assentava direito, e agora ele fica super de boa. A usar razou no corte, eu amei, eu tô super tranquila, tô super feliz com o meu corte, era muito o que eu queria. Pra quem quer saber, o corte é o Medium Bob, ele é um pouquinho mais curto que o Long Bob, e ele, o meu é repicado, e normalmente o Long Bob é reto, tipo isso. E... mas eu vou deixar as fotos, eu, vou... eu já tô com a blusa branca pra mostrar pra vocês direitinho como é que tá o comprimento, e eu tô muito feliz! Então, eu fui no evento da John Frida, e eu vou deixar as fotos passando aqui me sigam no Instagram, porque vocês ficam sabendo tudo primeiro e eu ganhei alguns produtos, e eu fiz o teste do meu cabelo e ela disse que a minha raiz tá muito bem hidratada, que meu cabelo tá muito saudável que a minha ponta tá um pouquinho queimada de secador ainda mas quero porque já tava queimada antes de eu cortar, então não teve, não teve muito o que fazer. Ainda tem um pedacinho que tá bem queimadinho. Mas tá muito saudável, muito bem hidratado, tá o um fio muito muito bem fechadinho. Tem muito pouco frizz, uh, tem muita pouco escama aberta, tem muito pouco quebradinho. Então eu tô fazendo tudo certo, entendeu? Né, né? Eu vou botar aqui o take que eu gravei lá, que ela tava avaliando o meu cabelo pra vocês verem. Tá vendo? Quer fazer aqui? muito cabelo, ah, é bastante. muito cabelo, Julinha. Olha a quantidade de cabelo que tu tem. O teu cabelo tá bem hidratado, tu viu? Então, Ai, que bom! Olha, tá bem hidratadinho. Vamos ver as pontas, porque o fio dele inteiro tá hidratado. Uh -huh. Aí a gente pega sempre as pontas. Que daí é normalmente, ó, tu vê que tá mais vermelha, avermelhada Sim. porque é uh -huh. queimado, do sol, essas coisas, normalmente é por causa Sim. disso. Tu não pinta ele, né? Não, é, nunca pintei. É. Essa não tá com pontinha assim. Ah, mas é que eu cortei de domingo. Ah, bom. É. Porque tá com as pontas muito inteiras. Ó, ele uh -huh. tem um, um leve arrebentado aí, tá vendo? Sim. Aquele ali fio soltinho arredondado arrebentado. Uh -huh. Mas tá com as pontinhas bem inteirinha. Então quer dizer que provavelmente logo que teve uma tesoura uh -huh. para ir. É, as pontas foi embora, eu doei no ó, meu cabelo. Olha ali, ó. Uh -huh. Não tem nada de ponta. Sim. Sim. Estou Bem, tá Oi, ótimo Eu devolver. posso continuar falando Oi, de hidratante Oi, eu sim, sim, falando Que eu tô certo é. Principalmente de é. tá tá tá. Eu não tô fazendo nada pro meu cabelo crescer mais rápido E eu tô deixando ele bem tranquilo uh, Eu tô cuidando, claro eu vou, Meu cuidado com ele mudou Porque como era um cabelo muito comprido Eu precisava manter as pontas muito mais hidratadas Porque a oleosidade do couro cabeludo Demorava muito pra chegar na ponta Com o cabelo mais curto Essa oleosidade vai mais fácil o que, que eu continuo fazendo? Eu continuo passando o óleo de coco nas pontas e eu passo como finalizador mesmo. Eu aplico, eu passo um pouquinho na mão, estrago, passo nas pontinhas ali depois que eu sequei o cabelo e vida normal, vida que segue, não tiro, deixo ali. Às vezes eu uso óleo de amêndoas também. Provavelmente, sempre óleo de amêndoas eu uso naquele dia assim, que tá muito úmido e meu cabelo tá dando a louca. Aí eu passo nas pontinhas assim pra ele sentar mais e não ficar com aquele frizz gigantesco. Shampoo e condicionador, a Keros me proibiu de usar o que eu usava, e eu não vou citar nomes, mas se vocês viram o vídeo passado, vocês sabem qual que é. Então, eu vou mudar, eu vou usar enquanto os que eu ganhei da John Frida, mas eu quero ver se eu compro algum shampoo anti-frizz também. Os cuidados, eu vou mostrar tudo pra vocês em vídeos, eu vou fazer vídeos com todos os testes, como eu sempre fiz, vai continuar tudo igual. E é isso, eu só queria atualizar vocês desse meu novo estágio, dessa minha nova cabeleira, então eu espero ter vocês aqui comigo nos próximos vídeos, um beijo, não se esquece de botar suas dúvidas aqui embaixo que a gente vai dar um jeito de responder, se eu não souber eu pergunto pra quem sabe, e até o próximo, tchau!